Oi, águas cinzas e o laguinho que tá pronto. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Ah, hoje é dia de pré-estreia do laguinho. O laguinho tá pronto, os passos finais a gente vai acompanhando. O laguinho tá pronto, resolvi entrar no laguinho para uma pré-estreia. Uma cervejinha, descobri um girininho nadando no, no laguinho, o que é legal, né? Eu tenho ouvido umas ranzinhas cantando, vocalizando por aqui. Então, é, já, já aconteceu. Então, agora eu sei, tinha macho, tinha fêmea e já tem uns girininhos passeando por ali. Maravilha, a vida está chegando, está se disseminando no lugar. Muito legal, muito legal. Então, vamos acompanhar sem mais delongas. Vamos ver o vídeo. Bom, a gente está acompanhando o passo a passo da nossa saga. Está aqui o sistema de águas cinzas, dia de lavar roupa. Já estamos na primavera, é época da, de águas, tem chovido bastante. A chuva e vem o solzinho, o calorzinho e as plantas amam, né? adoram. Então, chegou água no sistema, o nível levanta. Passa pela hidrocotile e o agrião do brejo. Então aqui é areia. Vem para o segundo, para o primeiro filtro. Dentro desses tambores a gente já viu, tem processo de filtragem. Aqui do lado de fora a água infiltra. Chega em pedras. No outro tambor sobe por pedra e areia. Daí vem para esse segundo tambor. Que tem pedra embaixo para mantê-lo, e a água vai sair. Essa água que sai, coloquei a saída em nível. Então vamos ver, essa é a quantidade de água que está chegando lá dentro dos tambores. Vamos ver como é que está a qualidade visual dessa água. Eu estou para fazer análise. Para saber ao certo como é que está que a qualidade dessa água. E aí fazendo a análise, lógico que eu trago para vocês. Vamos ver, já dá para ter uma ideia. Então aqui ó, a qualidade da água, visual, né? Lá de cima, ela está clarinha, sem impurezas, odor nenhum. Eu ainda não vou beber dela, porque ela estava acumulada ali um tempo. Então eu vou deixar uns dois ou três dias essa água correr ainda. Mas deixa eu experimentar. Ok, eu não bebi. Só experimentei gosto nenhum. Então pelas qualidades aí organolépticas. Sem objeção visual, sem nenhum gosto. A água tá pelo menos nisso, do jeito que deve ser. Mas depois a gente confere. Dando sequência, essa água que sai daqui vem para o laguinho. Nosso laguinho está enchendo. Essa água é mais água de chuva. Estou sem hóspedes ali na casa, então por esses dias não está tendo, é, não está tendo uso de água lá dentro. Então a maior parte dessa água é água de chuva. Essa que está chegando agora é a água da máquina de lavar que está passando por todo o sistema né primeiro segundo brejinho filtro outro filtro né? e chega aqui no laguinho até agora parece que não está tendo infiltração de um dia para o outro o nível está aumentando mas é muita água né então nós vamos aguardar um pouco mais até ela chegar no nível e aí eu paro de, de colocar água aqui no laguinho Pra gente, ver se está tendo infiltração ou não. Por esses dias eu compro mais cimento que acabou para dar a segunda mão aqui em cima, de preferência antes que essa água chegue até esse nível. Muito bem, o feriado foi ontem, estava tudo fechado, né? Hoje de cedo já comprei o cimento, olha aí o pedacinho que faltava. Nosso banquinho já está pronto. Enquanto isso, no, no, nesses dias, a água foi subindo, acumulando. Eu estou observando se tem algum processo de infiltração, parece que não. Então, daqui a pouco, de hoje para amanhã, que já está seco, mas ainda demora um ou dois dias até encher todo o laguinho. E nós vamos acompanhando. Estamos entrando então na fase de, de teste de estanqueidade. Depois de umas duas ou três semanas sem chuva, essa noite choveu bem. O brejinho está cheio. Aqui desse lado está caminhando bem. É nosso laguinho! É oh nosso laguinho! É nosso laguinho! Prontinho, nosso laguinho está cheio. Por ali o ladrãozinho, o excesso da água está saindo naquele pedaço. Então tem algumas coisas que eu ainda tenho que fazer. Esse pedaço aqui ele ficou mais baixo, então a água estava transbordando para o outro lado. Então tem que subir um pouquinho aquele pedacinho ali. E pensar também como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou inverter, vou tirar essa saída daqui, colocar ali para baixo, para que a água possa correr por baixo e limpar, né? E limpando aquilo que, que for sedimentando no fundo. Mas olha, por hora tá legal. Então o laguinho estava pouco cheio, não estava vazando. Agora a gente continua indo o processo, terminando a chuva. Eu paro com ele aqui para fazer o teste né, de estanqueidade. Aí vamos ver se tem algum lugar aqui que ele eventualmente está vazando. Mas para isso a chuva precisa parar. Enquanto a chuva não para, a gente vai brincando de outras maneiras. Então daqui a pouco eu vou entrar no lago, tirar esse ladrão daqui e passar ele para o outro lado. E chegou o dia da nossa pré-estreia do laguinho. Já estou aqui paramentado. É, serve como uma banheira também, né? Primeiro nós vamos dar uma olhada na qualidade da água um pouquinho, trouxe um copinho de cerveja para comemorar, ele vai ficar aqui do lado, e vamos coletar um pouquinho da água aqui. Ó. Então essa água é a que está vindo lá da, da máquina de lavar. Beleza, hein? Cheiro nenhum. É, tá, tá razoável. Ainda tem um sólido suspensos, né? Mas tá, tá tudo bem. Vamos deixá-la por ali. Olha que coisa mais linda que eu achei aqui. Um girinozinho. Então as ranzinhas que eu venho ouvindo <risos> Já colocar o vinho. Ai, que legal. Já colocar. É, vamos ter um monte de de sapinho e de Oh, que legal, que legal. Vamos ter uns sapinhos. Sapinhos não, é Como é que chama que eu falei agora? Que umas rãs. Vamos ter uns sapos e umas rãs. Oh, muito legal, muito legal. Então, vamos lá. Aqui, ó. Nossa bancada. Vamos sentar ao sol. Oh, delícia! Aqui. Saúde. Vamos comemorar. É a pré-estreia do Laguinho. Ah, que legal, viu? Vamos mudar um pouco de lugar. Vamos experimentar esse outro lado. Segurando o celular com cuidado, claro, né? Olha só. Eu acho que eu vou levantar um pouco mais a lateral em alguns lugares aqui para... Para fazer um encosto. Eu acho que vai ficar bacana. Então, olha só a vista. Beleza, então agora eu tenho uma banheira, piscina. Que não está terminada, né? Mas já dá para brincar. Colocar uns peixinhos aqui para cuidar das larvinhas de mosquito. de quando em quando com o tempo deve ficar mais limpo ó tem muito muito sólido suspenso aqui ó. E, que vai afundando né acho que eu vou colocar umas pedrinhas aqui também como no, nos brejinhos com a função de massagear a sola do, dos pés então a gente vai poder caminhar por aqui Olha só, tá um pouco acima da, do joelho. Então ele não vai ficar muito mais do que isso. Mas é ah, legal, hein? Já dá para brincar. E já tô com o girininho no laguinho. Ah, que legal. A casa ali em cima. A casinha aqui embaixo. Minhas amiguinhas. Oh! Beleza! Bom, legal? Então, se tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos. Finalmente, nós terminamos o processo do laguinho. Tem mais algumas coisas que vão acontecer depois, né? É, vou mostrar todo o caminho da, das águas no, no próximo vídeo, que é pra gente ter uma visão geral de todo o sistema funcionando e tá funcionando legal, e vou mostrar também as plantas que, que já estão é, colonizando, Eu coloquei algumas plantas, já trouxe os peixinhos, mas isso é para o próximo vídeo. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.